Edson, vamos... segura aqui agora o celular que eu vou fazer um negócio aqui, aqui tá? Tá hum, fica mais de cima lá que eu vou agora as varionicas varionicas, se tiver um organito aqui, vocês cruzam se não tiver, não cruzam ela cruzou porque porque tem morganita agora nós vamos fazer uma pergunta para ela é variônica tem ouro aqui nesses quartos se tivesse você é cruza se não tivesse não cruza não tem ela não cruzou porque não tem ouro nesses quartos mas morganita tem agora vamos reforçar vamos reforçar a pergunta vamos ver se eu consigo chegar mais embaixo daqui bater tem o birilo morganita nesse quartzo se tivesse cruz se tivesse não cruz ela cruzou porque tem o birilo que é a morganita então esse é um teste para Zorionica então nós sabemos que tem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 nós vamos continuar tirando aqui aí, agora eu vou te mostrar até onde é que é aqui você vai ficar onde eu tô e tirar aqui você vai bater aqui ó nesse lugar aqui para eu estourar agora eu vou ficar de cima gravando mais em pé, só bater em pé, em pé, em pé, aí no um lugar só. Vamos ver se o rapaz aqui é bom cortar pedra.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 levar mais de meia hora para tirar 40 minutos então nesse meio de tempo aí nós vai mostrando aí umas pedrinhas vai rodando o ponteiro então cada vez que você bate você dá uma rodadinha mesmo. Em um buraco para ele para ele estrondar para baixo ver vê que ele pulei e limpa o buraco dá uma limpada mais de trás aqui ó que assim para ver o que acontece vamos pegar uma pedrinha aqui uma pedrinha bonita transparente e já um pedaço que estava aqui limpa aqui para ver como tá. eu acho que se você pegar nessa ponta dela eu acho que vai estar tá melhor vai né? já resbalou um pouco ela pega meio aqui assim ó E assim, não, aí Isso. Aí pode ir nessa posição, aí já vai estourar Não tem terra, tem terra Ela pegou, né? O teu tá deitando na terra Vem mais a terra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 tem que posicionar o ponteiro, se você não posicionar, saiu, saiu tudo que eu queria, agora esse aqui, aqui não, agora aqui arrancou uns nossos tampos bons, que agora nós limpa ele, depois nós já tira as gemas, põe para cima lá para depois limpar, agora, eu vou... nós vai acabar chegando aqui a pedra agora, espera tá? aí, vou posicionar esse ponteiro aqui, vem aqui. pega o ponteiro,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 Vê esse ponteiro pra cá aqui. Vamos ver se nós arranca esse tampo aí, ó. Esse tampo de baixo aqui. Vem que pontei um pouco. Tá quase surto agora Vai sair é uma gema boa aí Vai sair coisa boa nesse ver, hein Olha, uhum. olha, só, pra limpar aqui, calma, aqui. Esse é bom, eu Vou dar uma que aqui. Isso é bom, sou para pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Já pa, pa, pa, uma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 Você já nasceu garimpeiro? <risos> Aprendi com o véio. Você já nasceu garimpeiro? Aprendi não? com o véio. Um velho que tá do meu lado aí. Os caras acham lá que esse pão de ouro lá cada pepitona lá de quase 10 quilos, né? Rapaz? Aprendi com o velho, aprendendo com ele. A galerinha aprendendo. É. é, agora nós vamos ter que dar uma estudada aí, já, Segura aí. o celular. Aqui, não. Tô... não, pera, não, não, não, não, não, não, não. É, Jacques, você é burro, nunca bate desse jeito, ó. Aí, burro. Carai, não pode ficar chamando você de burro no vídeo, não. Porra, burguei. Porque... Já é, saiu. Nunca mete martelo, senão. Já saiu. Mas não tem nada burro também, não. É essa cabeça preta, mas não saiu. Mas eu acho que a boa tá aqui, ó. Segura aqui, ô. A boa tá aqui, ó. Pega é aqui uma tô pegando. A boa tá por baixo, não. tá não que é é ele não A boa não tá se as aqui, ó. coisa. Lá vai tampando, ela bosta não tá cara. Tá? então tá aqui ó tem que estourar aqui pra lá até daqui pra lá pra sair vai sair tudo por, por baixo hein. se ela estourar aqui eu não sei se ela vai jogar essa gema vai gravando deixa eu dar uma não. Hã é voado para parar que vou filtrar. Ah! Um pouco, né? Ué, minha branca. Não, porque eu vou arrancar a liberada. Não, mas o que eu quero é essa aqui, ó não pode estourar ela. Tá vendo? Essa aqui, ó. Não, aqui, não, olha aqui pra você ver. Tô... Essa. Essa aí, eu tô vendo? Faz o que eu tô vendo aqui? Eu tô só arrancando liberada pra deixar ela ali, Agora é que eu A já resbalou, cara. Tá resbalando. Já vai sair, ó Puxa. Vai sair um tampo, hein. Olha de dica, já resbalou. Tá quebrado já, pô.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 Vamos dar o lado. Ficar Quer bem. ficar aqui onde eu tô? É. Então vai. Então vai lá. Vamos lá. É, nós vamos ter que comer um pão com mortandela. Nós não vai aguentar que quebrar pedra, não. Hã? Porque carne não dá para comer, não, né? Porque O governo tá vendendo tudo a carne para pra, pra China. Opa! Opa! Aqui, ó, muda, muda a posição do ponto Aqui, ó, você tá com ele pra cima, né? É assim. para baixo, vira Aí vira do lado, essa ponta do lado. Sim. Caralho, ela tava pulando, cara. Já não pulou mais, espera aí. Vê ela em cima aí. saiu tá saindo é vai <risos> é, sair uma parte boa aqui já ó olha ah. é aqui é aí que creio a outra também vai, agora, tá. a outra olha também a parte... beleza hein essa saiu umas partes beleza né? essa aí vai sair uma pedra e tanto né? Aqui ó, cavaco aqui ó. Ui. Esse ponteirinho também deu o um nome. Nós, hoje, daquele é jeito, hein? Nem é pra rogar ele fora. Aqui, tá quebrando aqui ó. Ah. Aqui. Ela tá quebrando, mas não tá indo. Bate ele assim pra cá, aqui assim. Caramba, peraí, é que tem é que ter é que Arrancou, então. Joaca! Olha a beleza, então. cara. Deixa olha a pedra linda. É aquela pedrinha que está segurando ela. É. Olha só tem uma gema aqui dentro de tanto, cara. E ela saiu um punhado de pedaço também aqui, ó. Uhum. Aqui tem outra ainda? Tem. Olha a outra aqui, ó. Aqui, mesmo. aqui, ó. Um assim dela aqui. Olha, a pedra é bonita.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 ver se a gente consegue resbalar uma pedra aqui mas nós estamos com uma ferramenta hoje um ponteiro que o ponteiro não está batendo bem das ideias não o dar uma limpada nela aqui em cima assim dar uma pancada nela aqui que ela tá, ela tá prensada aqui, aqui ó nessa ponta que ela tá prensando quarto né? quarto rosa quarto bonito vamos regar mais para cá Hummm, aí não. né? Vou fazer um negócio aqui, dá uma relada nela aqui, ó. A gente não posso mexer é aqui? Ô Espera né? é. Espera aí. Pera aí. Nela. Não, aí você está tá estourando, estourando a hora mesmo. Você estoura tudo e até lá embaixo. Então bate o ponteiro aqui, ó. Aqui. Pode bater o ponteiro em pé aí. Não, pode ir, pode ir que vai. Não, aí pega, é pega boa vai, pega, é pega boa, saiu boca, aqui, ó. aqui, ó, aqui ó, isso é uma boa, cadê essa colinha? Ah. ó, e essa aqui também tem uma boa nela, ó lá, bem na cabeça dela, dessa colinha é? colinha tá aqui ó, vai jogando pra cá, é não, isso aí não, olha as farelas, olha só, mostra as farelas, olha tá pra cima aí, olha as farelas, Ó, é. ah. não tá estourando ela, olha aqui ó, ó, ó. Como é que tá as agora? Bate aí no, nesse, nesse bico aí, aí. Aí. Agora o ponteiro jogou, né? Uhum vai. Não hum? vai. Olha o pedacinho galera. Olha o um pedacinho. Então, mas aqui tem uma pedra boa. Viu? É. Essa pedra que precisava sair, ó. vem terra nem pra terra beirando aqui vai comer né? oi pedaço que tá parecendo vidro lá oi rapaz oi você põe pro lado do sol assim tá até oi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 É aqui ela saiu em pedaço, ó. Hum. Olha o pedaço é aqui que é câmera é linda. Ela saiu em pedaço, ó. É, é quarto essa é, é aqui, É aqui. Saiu um pedaço. Uma pedaceira dela. Mais uma aí. Hum. O ponteiro jubiou, hein. Deixa você dá umas amassadas desse buraco, essa ponta dele lá. Bate lá na boca. achei o outro ponteiro lá em casa, foi a ah, esse vai dar o um nó é, não vai conseguir arrebentar com essa aqui mesmo rapaz, Tá uma belezinha rapaz, olha limpinha, vamos então uma pedra bonita dentro, não vai, não vai para esse lado não, tenta aqui ó, Acerto. Ele tá quebrando. Que outro ponteiro lá. Só peguei ele. Vai quebrar. Ele vai quebrar. quebrar. Tá, então, mas o ponteiro tá dando mal nó do que tudo. O ponteiro tá com a ponta tortinha. Olha. Hã? Hã? Então. Vai ter que arrumar essa ponte de ponteiro Vê é. se é desentorta mais também tá, uh -uh. o, o ponteiro deu um nó demais da conta Que situação que ficou esse ponteiro cara ele machucou Arrebentou é, a parte dele que estava coisado ainda Cortou minha mão ainda Deu um pai um, um no dedo do rapaz E ela tá bonita hein Esse pedaço aqui Será negócio de tirar ele não? bater aqui ó ver, peraí, pra queira. quebrar ele aqui ó aqui ó bater em cima aqui sem cortar ele ver se consegue cortar uh, vai aqui ó dá uma porrada nela aqui ó lá vai tampou a tampo dela mas não saiu ela nosso bom aqui ó aqui rapaz é uma boa aqui ó tá pra bom. cá ó. tá pra cá o bom dela escapa dele mais não achei achei o rei bom ó achei aqui do pézinho. O pézinho. O pézinho que o pezinho pezinho o pezinho que o veio tá aqui aqui, aqui ó preciso pra baixo lá pra um pedaço de água